Olá, bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Hoje falaremos sobre a higiene. O que seria a higiene? Bom, a higiene são os nossos hábitos de limpeza do corpo. Esses nossos hábitos de limpeza eles trazem benefícios, como prevenir doenças, manter a nossa saúde e também o nosso bem-estar. E quais seriam as recomendações de uma boa higiene?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 escovar os dentes ao levantar e após as refeições, cortar as unhas para evitar a contaminação com bactérias e sempre lavar a cabeça. Espero que vocês tenham entendido essa aula e até a próxima. Tchau, tchau!